Pessoal, agora está bem alto. Tudo bem? Você está me ouvindo? José Lázaro, jornalista do Ibir.com, uma agência de notícias local aqui de Curitiba. É, a gente existe há quatro anos. É uma moça da agência de notícias. É, eu estou aqui para, esse dia 10 de dezembro, que vem é o dia Internacional dos Direitos Humanos, para apresentar para vocês um projeto que é lançado hoje com um projeto chamado Latentes, onde a gente se propôs a mapear os conflitos socioambientais latentes em todo o Brasil. É, só, só, muita gente participou e eu não conheço todo mundo. Agatha Branco está por aqui? Agatha Branco? Agatha? Oi, Agatha. É, se a Rodrigo conseguir chegar a tempo, eu vou dia essa fala de 20 minutos com a Randyane e com a Agatha, para a gente explicar direitinho para vocês como foi esse processo mais técnico de chegar nesses dados. A minha parte inicial agora aqui é a parte mais emocional mostrar para vocês o impacto de jornalismo de dados na sociedade. E aí os nossos contatos, quem não conhece por favor, fit.com.br.com.br, instagram.com, link. A gente tem um vídeo de divulgação do projeto, eu vou passar ele agora e depois eu entro explicando os dados para vocês. como rompeu a empresa, e aqueles jeitos todos destruíram a cidade. Isso foi a partir dessa experiência que a gente pensou. o então, que a gente, como jornalistas, pode fazer para evitar que essas coisas aconteçam, para evitar que essas pessoas se repitam? Quantas empresas existem para serem exploradas, para arrebentarem? Quantos pontos de mineração existem no país que a gente nem conhece? Enquanto a gente pensava a respeito, o Fundo para os Direitos Humanos, que é uma entidade da sociedade civil organizada, não tem dinheiro público, são pessoas físicas e empresas que doam para esse fundo, e esse fundo paga projetos para ajudar a fortalecer ações da sociedade. havia o primeiro digital de jornalismo investigativo. Então, esse projeto teve vários participantes, e ele escolheu 14 iniciativas de todo o país para apoiar o recurso. A nossa proposta foi uma das apoiadas, que era mapear justamente os focos só Hãi que pegaram Eu fiz um vídeo de dados por dois minutos para explicar para vocês como funcionava a ideia geral do projeto. Eu vou ignorar que o vídeo está passando e vou contar para vocês o mesmo o resultado. É... Eu vou precisar de vocês para poder tornar isso um pouco mais útil. De... O nome desse é Paulo. Quantos empreendimentos de mineração você acha que tem hoje no Brasil? É... Todos os dados de mineração hoje no Brasil eles estão é, colocados publicamente, sem nenhuma dificuldade de acesso a esses dados, na Agência Nacional de Mineração. Então, se você conseguir dar uma navegada lá dentro, você vai chegar em um lugar chamado Cadastro Mineiro. Esse Cadastro Mineiro recolhe todos os processos relacionados à mineração, desde a década de 50, mais ou menos. Uma pesquisa lá vai te, vai te devolver foi de 800 mil resultados em número de processos com documentos e fases. Desses 800 mil processos, conforme você curta e aprende a usar, 180 mil são processos ativos. São assuntos da mineração que estão em acontecendo. E daí, fazendo vários pedidos de, de essa informação para o órgão público, e então, para entender como funcionava, a gente conseguiu reduzir esse universo há 34 mil processos de mineração ativos hoje no Brasil. São 34 mil pontos no mapa. Ah, capitão, tá, vem pra cá. Vamos fazer. São 34 mil processos ativos do Brasil. São pontos no mapa em que é extraído algum recurso mineral de ouro, em óbvio a afanil e areia. O que a gente fez foi pegar, perguntar. A é, não tá acha que no sentido, né? E colocar no mapa. Então, se alguém leu o UOL hoje, a notícia ficou na capa do UOL metade do dia. Foi a Primeira notícia com os resultados do projeto: a gente localizou 4.536 áreas de computação ambiental latentes no país. Pois é, minha Agatha, por favor. Agatha Branco, Pois é, Correia Estreita. Elas são o cérebro do projeto. É... Gente... Nós chegamos com uma pergunta e elas responderam. Eu já faço para vocês a palavra. O que, é que são essas 4.500 áreas essa de conflito só seventar latente? A gente mapeou, a gente colocou um mapa ao mesmo tempo as áreas de conflito, os pontos de mineração, as unidades de vida que tem em todo o país. As unidades de conservação, os territórios de filombolas e os assentamentos de trabalhadores rurais. Colocamos tudo isso no mapa e, com a cidade dela, a gente ver, com critérios é, verificáveis, onde a mineração é perigosamente vizinha desse tipo de atividade. Vamos combinar que extração de ouro, de minério, de areia, é, ela pressupõe um interesse diferente do interesse de uma aldeia indígena. E se essas coisas estão muito próximas, a chance de dar problema ali é bastante alta. Então, por isso, aqui é um conflito latente. Não é que tenham 4.500 pontos de briga no país hoje, mas são 4.500 pontos e que pode estar acontecendo alguma coisa e a gente não sabe, porque a gente, na cidade, não olha para o interior e não olha para essas populações. Hoje, foi um estudo Instituto sobre garimpo ilegal na Amazônia. Eles organizaram 450 garimpo ilegal lá dentro. A gente tem dados parecidos, então a gente não vai para o garimpo ilegal, a gente olhou pro, pro garimpo legal, ou para a mineração legalizada, aquela que já acontece. O estudo do ISA olha só para a Amazônia, e lá eles tentam é, fazer essa comparação de garimpo ilegal com unidades de conservação e com áreas indígenas. Aqui eu peguei o nosso dado para vocês verem os cinco estados com mais conflitos latentes. Na área indígena e nas unidades de conservação. Primeiro ponto positivo do projeto, eu acho. A gente está acostumado a pensar só na Amazônia. Eu a gente olhando o país todo. É, eu posso dizer com certeza que a primeira vez a gente olha com olhar ambiental e direitos humanos essa área para o país todo. Tanto que a gente vai ter aqui Espírito Santo em quarto lugar, unidade né, de conservação, e Santa Catarina. Rio Grande do Sul, como o terceiro e quarto estado do Brasil com mais conflito com o indígena. A gente pensa muito na Amazônia, que é uma área direta para a nossa terra do Geralmente, esses estudos de conflito ambiental que envolvem a mineração param nas áreas muito protegidas e param nos indígenas. Mas existem dados oficiais consistentes sobre comunidades quilombolas e assentamentos. Então, a gente também, acho que pela primeira vez, tomou o cuidado de juntar esses dados com essa segunda camada de preocupação, zerando os dados que tem disponível a respeito desse assunto. Esse é o site, é uma plataforma que tem é, na né, internet. É Esse é o mapa e as legendas. Naveguem.libre.org.br barra latentes. Dentro do mapa, navegando, a gente colocou a relação dos 4.500. Então, mais do que dizer quantas tem, a gente está dizendo onde elas estão, quais são as pandeias indígenas, quais são as comunidades, quais são as bombosas, em que estado fica. E navegando você consegue localizar isso no mapa e ter ideia do ao redor se tem algum ponto de mineração ou não. Eu quero dar um exemplo de caso rapidinho e passar a palavra para vocês. É para importar a não é nossa, é da agência pública da Ana é um repórter do Rio Grande do Sul. Ela soube de um estudo da, de uma da Universidade Federal sobre a aldeia do Chipim, no Pará. A aldeia do Chipim é cercada por pontos de mineração. A Vale extrai cobre, extrai ouro, extrai muito e mais de minério ao redor. E esse, esse povo tem uma relação muito íntima com o rio. O rio é muito importante para eles. A criança, quando faz 70 anos de idade, ela é batizada no rio. Eles se banham todos os dias no rio e isso forma a identidade de, de, dessa população. Esse rio, Rio da Federal do Pará, está completamente contaminado por fumo. É essa é a reportagem que denuncia isso. A pergunta é: alguém contou para essa repórter o que isso acontecia? Ela foi lá e investigou a gente nunca saberia dessa história se alguém tivesse dito para ela que isso acontece. Mas tem outro jeito de chegar nesse mesmo caso. É o mapeamento de dados que a gente fez. E é isso que eu quero mostrar, como se tem o latente. A pessoa interessada poderia ter visto a aldeia Chiquinho na tabela de ponte de de ambiental latente, teria ido o mapa, cada ponto vermelho ao redor daquela área parda é um ponto de extração de minério. Então, colados, fazendo fronteira até sobrepostos da aldeia, a gente tem diversos pontos de mineração, todos da três da Vale, um extraindo ouro, outro cobre, outro níquel, e, assim a cooperativa dos garimpeiros de Lindo Oeste extraindo ouro, sobreposta a uma comunidade quilombola. Se antes a gente dependia um dia de alguém pesquisando o assunto para a gente poder ir atrás, com essa plataforma a gente pode sozinhas por iniciativa própria, localizar cada um desses 4.500 casos. É este é o projeto da tem. E agora eu passo para a falar um pouco e depois na Laga, né? A Rosiane é responsável pela parte mais complicada, que foi invadir o site do, da Agência Nacional de Mineração, sequestrar os dados, tudo dentro da lei, e possibilitar que depois a gente depois tivesse o cruzamento desses dados. Eu não gostei da parte dentro da lei, mas acho mais divertido como não é. é. A gente... É, só falando rapidamente, eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com o pessoal do Livre. É, foi, um, foi um imenso foi esse prazer trabalhar com eles, eles são incríveis e são extremamente necessários. É, eu trabalho com isso há bastante tempo, de usar dados no jornalismo, é, mas as oportunidades para você fazer isso são muito escassas, então eu fico muito feliz em poder realizar esse trabalho junto com eles, que foi o trabalho assim de encontrar esses dados, os dados estão lá, mas eles não são é, é, legíveis, eles são muito confusos de consulta. Então meu trabalho foi tentar extrair ah, o material que estava lá, é, padronizar, porque a gente está trabalhando com várias bases de dados diferentes, e essas, essas bases de dados tinham que conversar entre elas, e aí formatar isso num mapa só. Então, é basicamente esse o meu, meu trabalho aqui. É, e então, foi uma oportunidade muito bacana de conseguir fazer isso como jornalista, né, de é, trabalhar com isso, entender como é que funciona essa essa linguagem, porque assim, dentro da, além da questão é, técnica, você tem o fato de que você está lidando com uma linguagem específica, que são essas questões encornadas é, geográficas, que são é, um tipo de linguagem específica, entende? Então, a gente padronizou isso para que os mapas pudessem conversar entre eles e a gente pudesse passar esses dados para a Agatha e a Agatha conseguir fazer esse cruzamento. Então, com isso, a gente conseguiu montar esse mapa e aí, dali para frente, o trabalho é auto-explicativo porque justamente essa padronização foi feita e daí esses dados já dialogavam entre eles. Né? Então, esse foi meu papel aí e foi muito bacana, foi um trabalho bem divertido de fazer. Eles tiveram mega paciência comigo porque eu estava gerindo latentes e gerindo a minha filha ao mesmo tempo. Então, eles tiveram essa paciência de lidar com as particularidades desse momento. E a gente conseguiu gerar, transformar isso nesse material que vocês podem consultar lá no livre.jor. Obrigada, Lázaro. Eu queria agradecer ao pessoal do livro por ter me convidado. E espero que vocês possam é, brincar com o mapa da gente lá no Zipa. Obrigada, Lázaro. tem mais 10 minutos. Olá, boa tarde a todos. 8 né? horas quase, mas horário de verão é isso aí. É, queria agradecer o pessoal do Latentes, é, queria me apresentar, eu sou engenheira cartógrafa, não sou jornalista, sou filha de jornalistas, fui convidada pela Rosiane e indicada para fazer esse projeto. Trabalho muito com plataformas plataforma de geoprocessamento com dados é, e tentei melhorar as informações e transformar isso em mapas porque os dados são disponíveis mas a gente precisou estudar uma forma de que gerasse números precisos ou mais próximos deles. O que, que a gente fez? É, nós tínhamos as áreas é, de mineração, a gente criou centroides para essas áreas. Então, isso é tudo em plataforma de geoprocessamento. Depois, a gente criou um buffer de 10 quilômetros para verificar o que, que tinha próximo a esse buffer. Se tinha áreas quilombolas, se tinha áreas de reserva indígena, assentamentos e unidades de conservação. Então, nós primeiro fizemos essa parte cartográfica de geoprocessamento. E a partir disso, a gente foi compilando, fazendo o geoprocessamento, isso a gente explica muito no nosso relatório, como foi feito, para chegar nos números por estado e esses números podem ser até calculados por município. Então, é uma questão de é, ter um software e você conseguir trabalhar nesse software com as informações disponíveis. Então, eu acho que nós conseguimos... Atender num curto prazo. É, também agradeço a paciência aí do Lázaro e da equipe é, com a gente. Espero que vocês possam consultar e obter as informações que precisam. E se quiserem mais detalhes, tem lá no relatório ou podem consultar a gente novamente. Tá bom? Obrigada aí para todos. Tenham... A Agatha foi muito educada e não explicou o que ela fez. Né? Cada ponto vermelho ali no mapa é um ponto de extração de minério autorizado e legalizado hoje no Brasil. Então, para cada polígono que a gente conseguiu raspar, a gente não, né? a Rosiane, conseguiu raspar do site da Agência Nacional de Mineração, ela, ela pôs um centróide no meio desse polígono e tirou desse, desse, desse centróide um raio de 10 quilômetros, que a gente considerou uma distância razoável para um conflito latente. Um carro faz em 15 minutos. Né? As sobreposições desse buffer de 10 quilômetros sobre as áreas demarcadas, isso é olhando só a estação de minério. Isso é minério sobre a aldeia indígena. Aí vocês conseguem ver nos pontos pretos mais escuros onde elas encostam. É essa a ideia. São esses os quatro. A gente está contando o 4.500. Não a partir de cada encostada aquela, aquela aldeia ali que tem 10 pontos de contato Com mais de 10 pontos de mineração A gente contou como um ponto Um conflito socioambiental latente Porque a ideia é que quem for Investigar a respeito Parta da, da aldeia, parta do polo fraco Em direitos humanos Falando claramente Para investigar o resto Eu tenho um minuto, José Pires Rafael Moro Martins a Vanessa está por aqui em algum lugar. A Rosiane e a Agatha são as, pessoas, são as membras dessa equipe de 14 pessoas que participaram do latente. Muito obrigado pela atenção. Estamos aí para responder perguntas agora. Com certeza não é para mim. É, a gente tem um bloco capcha, mas foi resolvido com um amigo indiano, é, que, é, que é o grande amigo do jornalismo de dados ultimamente, são os indianos, os chineses, enfim. Você sempre acha um que cobra 5 dólares para fazer o que você precisa. É, e o, a segunda coisa é assim, o padrão de uso de coordenadas geográficas, muda muito de um site para o outro. Aí, eu tive que é, aprender a fazer uma fórmula, eu, eu tive que aprender a usar macro do Excel, com uma coisa que eu tinha passado a vida conseguindo evitar, é, porque daí eu consegui transformar um, um padrão totalmente fora de padrão, no, numa coordenada pra, próxima do, do formato que a gente está normalmente acostumado a usar. A gente usou Python para fazer a raspagem dos dados ah, depois eu usei justamente Excel para fazer a conversão de, dessas, dessas informações geográficas nesse padrão né? próximo do outro. Oi? Tá, isso daqui é o, é o Fusion Table do Google, que é uma ferramenta do Google Docs. Né? A, a gente gerou, botou a tabela do de Excel dentro do Fusion Table e depois usou o JavaScript para é, ler esse mapa dentro do site. Então é tudo open source, tudo, tudo gratuito, porque a gente não queria gerar novos, novos custos para o projeto. Inclusive, eu usei uma solução em JavaScript, que é a Open Source, que está no Github e está tudo lá dentro do site, tem os links, enfim, você pode reproduzir. Para quem acompanhou, eu dei uns 10 cliques de conhecimento perito de quem fuça para chegar nisso aqui. Essa aqui é a relação de autorizações de extração de minério no Brasil hoje, uma a uma. Está tudo público Mas você tem que saber chegar aqui Quem entra no site tem que ir Nas informações disponíveis ao minerador Não ao público Para chegar nessa relação de interesse público Cada item ali à esquerda É um processo clicável Que eu posso vir aqui Em visualizar E é onde eu vou achar Os dados georreferenciados o que a Rosina fez foi extrair toda essa relação e para cada item, dentro de cada item, extrair também as é coordenadas. Enfim, o que a gente fez com o Latentes para facilitar isso tudo, foi para cada área vermelha que você clica, você já cai direto dentro do site do DNPM. você clica no número do processo e já vai direto para aquilo sem precisar de 15 links e conhecimento perito para isso. Acho que essa é uma grande sacada que é da Rosiane, na raspagem dos lados, que aconteceu, de na forma como foi feito, e funcionou super bem. Ou a mesma coisa, vem dados extras para clique em cima de aldeia, clique em cima de unidade, e clique em cima para a área que é uma bosta. Acho que é isso.